Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Saman Sri Chaitana Prabhu Bande Nitha sahoditam Sahoditham Sri Nanda Nanda Bande Radhika Charano Dayam Gopijano samayuktam Binda Vanam Bancha Kalpataruva pasindu bhavacha, indo bevacha. Patitanang pavone bovishna namo namah, Mukankaroti vacha lang pangung lang hetigrim. Yat ki patamahangavandi parama nanda madavam. Shnabhakti Pade devi satto bhutto hi namo nama narayana mas kitta naranchayi vanarottamam deviinsvara svatting vasam tatoojayo mudire shankirta ne kishno katho padeshi gauriya patresho prakashonicha rakta guru bhakti yukto bhakti pramoda ksho jagodbhavun dhayam sadapari bhavaknam abhishto duham tethas vadam siva virinchanutam saranyam bhitaatiham puno tapa l bhava dibutham bandhe mahapurusate yat pad vispuriji, toque-me pique para o Deus do karush, Sri Krishna Chaitana Prabhu Nitya Nandu, Siyaddaya Bhakta binda Sri Krishna Chaitana Prabhu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 Ajanulambito hujukano kabodato Shankirta naikapitaro kamala hiyataksho Visham varu dije varu jugadharma palu bande jagat karuna Hari Krishna Hari Krishna Krishna Krishna Hari Hari Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare tava Padupankajam Sura Surair Bandito De Barupam Bhuktin Chamuktin Chadada bhavana rupe na sada naranam, ganga taranga ramani jhata Gauri-nirantara-vibhushita-vam-bhagam Narayana-priyamananga-madha-puharam varana sipurapati bhaja Vagi Sajusho Badani Lakshmi Rijas Sacha Vakshashi Jasas Tehide Sambi Hare Nishinga Mahamaji Hari Krishna Hari Krishna Krishna Krishna Hari Hari Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare. Nai baat manooh, Prabhu Ram nijalab purno. Nai baat manooh, Prabhu Manam jana, da vidusho karo Jadia de Jano Bagavati, Bidadi Tamanam Tachat Mane Pratimukosha Jatamukosi Naivat Mano Pravurayam Manam Jana da Bidusho Karuno Beneath Jadia jad Jano Bagavati, Bidadi Tamanam sat cha atmane Gauriya Bhati si sila bhakti saraswati jagat guru paramahamsa jagat darshan não devemos tentar controlar ou observar o mundo. Pois ao observar o mundo com o olhar material, com o olhar ainda imperfeito, contaminado pela matéria, eu me tornarei ainda mais uh, preso à matéria. Se eu quero ver o mundo material ou dominar as pessoas através desse mesmo olhar materialista, eu ficaria ainda mais amarrado à ilusão material pois esse tipo de olhar não tem significado espiritual. Ele só tem uh, um valor material, ou seja, um desejo de desfrutar. Se eu olho para tudo e para todos com o, com o desejo de desfrutar desse mundo, eu me amarro a este mundo. Eu não consigo me liberar da ilusão. Na verdade. Shri Krishna Bhagavan nunca espera nada de nós. O Senhor Supremo não é um uh, mendigo, mas mesmo assim, em alguns momentos, não, mesmo assim, ele é o mendigo número um. Por quê? Porque ele quer o seu amor absoluto. Ele quer o amor absoluto de nós. Ele espera só isso. Se você tem opulências, coisas materiais e quiser dar isso ao Senhor Supremo, Ele não está interessado. Ele quer o seu amor. É por isso que começamos esta aula com este verso tão importante. Um verso de Pralada Maharaj, que Pralada pronuncia na Deva. O Senhor não espera nada de nós. Ele só espera o nosso amor mais puro. Nós poderíamos oferecer tudo ao Senhor, nosso, nossa posição social, nosso dinheiro. Isso seria como olhar para o nosso próprio rosto no espelho. Se você olhar no espelho, olhar para o seu próprio reflexo, você pode ver. Maharaj está dizendo you que o que você fizer na frente do espelho, você vai ver refletido. What does it mean? E o que significa isso? It means, to your Baba, que de acordo com a sua emoção que está dentro do seu coração, você pode Baba, esperar. Uh, uma bhakti correspondente, um sucesso espiritual. Não é o objeto, e sim o coração que conta. De acordo com a bhava, com a emoção no coração, nós podemos ou não receber resultados espirituais. Nós não podemos colocar a culpa do senhor, no Senhor Supremo. É por isso que está escrito no Vedanta Sutra que pessoas tolas não podem entender que no espelho. Aquilo que nós observamos no espelho, nós vamos, é, aquilo que nós mostrarmos na frente do espelho, aquilo o reflexo vai reproduzir. Vamanadeva não é um trapaceiro, ele não é um mendigo. Ele não trapaceia Bali Maharaj para tomar todo o seu, todo o seu império, todas as suas possessões. Ele está ali para dar misericórdia a Bali. Mas o Guru materialista se, se, se assusta com a presença de Vamana. Ele diz, não, não vá falar com ele porque você vai perder seu dinheiro e sua posição. O Guru materialista não está olhando para Bhakti. O Guru materialista nunca está pensando em Bhakti. Como que eu vou ajudar meu discípulo a aumentar Bhakti? Não ele vai tentar fazer que o discípulo enriqueça para que ele possa tomar essa, essa riqueza do discípulo esse tipo, o verdadeiro tipo de guru é muito raro nem mesmo 0,1% dos gurus são verdadeiros gurus são sat gurus, gurus transcendentais muito bem, um guru como Shukracharya, que é o guru das entidades demoníacas, está sempre ocupado em dinheiro e posição, proveito, lucro e prejuízo, carne e ossos, carne e sangue. Eles dão conselhos errôneos, mas a alma condicionada acha que aqueles conselhos são bons, porque o guru materialista quer proteger os interesses materiais do seu discípulo e a si mesmo. Porque ele pensa, se o meu discípulo está protegido, eu também estou protegido, porque ele vai me dar doações, isso e aquilo. Então é por isso que o humor deles está completamente diferente. É completamente diferente do humor do verdadeiro santo. Mas, mas Bar, Bali Maharaj. Bali Maharaj Bali Maharaj é neto de Pralada Maharaj. Ele nasceu no nível dos demônios, mas ele se associa com Pralada Maharaj. Então, qual é o resultado mágico? Que maravilhoso resultado nós vamos poder ver. Ah, mesmo quando o seu guru, Shukracharya, vai dizer, ele, ele é o senhor Vishnu, não dê nada para esse pequeno anão, para esse menino pequeno. Ele vai tirar tudo de você, mas do ponto de vista okay. de Deus, de Vamana Maharaja, Ele não veio ali para tirar nada, Ele veio ali para distribuir misericórdia. Mas na visão de Shukracharya, uh, Vishnu na forma de Vamana ia uh, roubar o império de Bali. Mas uh, Vishnu na verdade vai deprivar Bali do seu império para poder lhe dar misericórdia eterna. Bali vai responder para Shukracharya, Oh meu Deus, mas se ele é o próprio Vishnu, eu vou dar o que ele quiser. Esse é o meu sucesso. Esse é o meu sucesso espiritual. Eu vou dar tudo para os pés de lótus do Senhor Supremo, aos pés de lótus do Vaishnava, do Vaishnava puro. E qual é esse sucesso? A vida é muito curta, você não tem segurança, você não sabe quando você vai morrer, quando você vai, quanto tempo você vai ficar aqui. Você não tem como fazer um cálculo de é, é, lucro e prejuízo. Essa vida é muito curta. Então, Bali Maharaj não aceita o conselho do, do, guru, do seu guru materialista. Mas Shukracharya vai, vai amaldiçoá-lo. Se você ignorar o que eu estou falando, você vai perder tudo. Você vai perder tudo. Todo, todo Lakshmi, todo Shri que você acumulou. Mesmo assim, eu não posso me desviar do meu caminho de nem de um centímetro, nem de um milímetro, pois a determinação é muito importante na vida espiritual e nós devemos pensar assim. Uma mão instável não nos ajuda. Mas você se esquece que no Shastra, que escrito, que não é fácil assimilar, digerir, porém, o que nós lemos no Shastra. Eu posso ler muita filosofia, Harikata, de Pagpada, de todos eles, mas se eu não puder digerir tudo isso, de que vale ler tudo isso? Quando você honra a prachada, você tem que digerir a prachada. Qual seria o uso da prachada se ela não fosse digerida? A proteína e a, vida, a vitamina não te daria nenhuma força. Você poderia perder sua saúde. E a digestão só é possível pela misericórdia do Sadhguru, do Vaishnava Puro. Não de qualquer pessoa que você faz chamar Sadhguru, mas do verdadeiro Vaishnava Puro. Tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, muita força, muita inteligência, mas mesmo assim eles não conseguem ter Bhakti. Eles conseguem memorizar. Mas aquilo não pode ser considerado Harikatha verdadeiro. Eles podem falar sobre aulas, como um professor de filosofia. Mas aquilo não será harikata. Somente Guru Kripa, a misericórdia do Guru pode nos dar Bhakti. Somente pela misericórdia do Guru. Somente nessa posição, um Ami iletrado, Pode, como Padma Padma, pode alcançar sucesso espiritual. Ele não tinha educação nenhuma, nenhum refinamento. Ele é um discípulo de Shankaracharya. Eu não vou dizer que eles eram Mayavadi, porque na verdade, no fundo, Shankaracharya era um Vaishnava disfarçado de Mayavadi. Mas o nosso Guru Varga explica que, nesse, nesse passatempo, Padma Padma não tinha capacidade nem de ler, ele era iletrado. Mas, pelo serviço ao Guru, lhe foi dado esse poder espiritual. Ele poderia recitar o Vedanta Sutra tudo sem, sem aprender a ler. Você, nós não precisamos ir tão longe. Aqui, dois, 200 anos atrás, nem isso. No caso de Joganatadas Babaji Maharaj. Going to give to das Babaji Maharaj Bihari. estava dando instruções Bihari. ao seu discípulo chamado Bihari. Baba, speaking, e Bihari, you know ele diz, Bihari, Bihari, Bihari, leia o Bhagavatam. E ele fala, mas, oh, Gurudeva, Baba, como Biharvata que eu posso Biharvata ler? Biharvata eu sou iletrado, eu sou analfabeto. Ele fala, leia o Bhagavatam. Ah, e aí, yes, ele abriu com fé no Guru o Bhagavatam, quando there, de, de repente ele começou a ler I em sânscrito. Isso está escrito. Está descrito esse passatempo. Esse é o poder do, do Vaishnava Puri. Bihari estava caminhando com o seu guru, com Jagannatha Das Babaji Maharaj, que é o guru também de Bhaktivinoda Thakur, com um cesto em cima da cabeça. Ele carregava o guru ali que estava velhinho dentro do cesto. Aí eles ouviram o barulho de um tigre. Eles ouviram um tigre e Bihari, esse discípulo, quis voltar, fazer marcha ré Aí o Guru gritou Ei, hey, por que você está voltando? Ele falou, porque tem um tigre falou: Mas esse é um associado de Mahaprabhu não, Na verdade não é um tigre Porque ele sabia que Mahaprabhu jamais ia colocar a vida dos devotos puros em perigo Mesmo que alguém Memorize todo o Shastra. E que tal pessoa fale isso. Isso não é Harikata. Porque talvez a pessoa não tenha digerido, realizado esse conhecimento. Então nós temos que tomar cuidado para não desenvolver um siddhanta imperfeito. O próprio Chaitanya Mahaprabhu falou dessa maneira. Em Bengali... Mahabrabhu disse, Kono Bhage Kono Jivir. O verso fala de Sadhu Sangha. Sabendo ou não sabendo, se alguma fé se desenvolve dentro do meu coração, eu posso ir na direção de Sadhu -sanga. Caso contrário, não posso entender a utilidade de Satsanga. Todo nosso bhajan depende do sucesso dessa satsanga, dessa associação com o devoto puro. Então, a shradha é o ponto preliminar. E depois disso, é. nós vamos poder, se nós não tivermos shrada nós não podemos nos associar com o devoto puro. Isso está é explicado nos Puranas. Somente depois de alcançar Shrava, que é a fé, a alma condicionada pode se associar com o Vaishnava Puro, se relacionar com o Vaishnava Puro, alcançar Sat Sangha uma relação transcendental. A relação transcendental, ela é inevitável e ela vai causar uma reação. Como o Diva Goswami que disse, mesmo sem saber, sabendo ou sem saber, se você tomar veneno, o veneno vai dar seu resultado, mesmo que você não saiba que tem veneno ali. Então, pode dizer, olha, Maharaj, eu tomei o veneno sem saber que era veneno, Ah, não adianta. Se você souber ou não souber e tomar veneno, o veneno vai reagir. Uma vez, um, um senhor de idade estava num quarto cheio de ratos. Eu vi esse lugar, disse Shambhava. Na época que eu viajava pelas florestas da Índia. Uma vez, na região do Bihar, que é um dos estados da Índia. Eu estava lá sentado, fazendo bhajana. Eu vi uma cobra imensa entrar num quarto para comer um rato. E uma vez eu vi uma cobra subindo em cima da, a, da árvore para comer the the os pássaros. ovos dos pássaros. There is all snack Nessas florestas tem cobra para todos os lados. Se você tiver medo, você não pode cantar os santos nomes. Eu sou de uma cidade grande. Como é possível para mim, que sou de uma grande cidade, ficar nessas florestas de Vrindavan? Né? No meio da noite eu atravessava a floresta com uma lanterna na mão e uma cobra poderia me picar a qualquer momento. Tem chacais lá, tem fantasmas lá, mas eu não tinha medo, diz Maharaj. Porque, em primeiro lugar, você tem que ter coragem. E a quando coragem só pode vir, quando nós acreditamos no Guru Nusvajnava, cem Se eu acredito no meu Guru Padapadma, eu não me importo com o que vai acontecer. Muitas pessoas podem te ameaçar e dizer, nós vamos matar você. Você vai dizer, pode me matar, eu não tenho medo. Esse é o ponto inicial, a fé, a fé básica, Shraddha. S-R-A-D-A Talvez tenha um H, não sei, perdoe. Shraddha Shraddha Então a fé se desenvolve também No caminho da vida espiritual a fé vai crescendo Então você tem que entender que uh, Bali Maharaj, o neto de Pralada Que vai fazer o passatempo com Deva que vai colocar o pé em sua cabeça why, e para Vamanadeva, Bali Maharaj, vai perder todo o seu, seu império. Besto ah, então, And nós temos que entender goes, que Deva não vem trapaceá-la, mas vem lhe dar misericórdia. Os semideuses acham take, uh, que eles vão receber misericórdia, porque o Senhor vai devolver para ele os planetas celestiais, que eram de propriedade de Bali. Porque Vamanandeva, que é o próprio Senhor Supremo, vai devolver os planetas celestiais aos semideuses, para Indra. Indra Maharaj pensa que isso é misericórdia. Mas, na verdade, quem recebe misericórdia é Bali. Pois Deva põe o seu pé sobre a cabeça de Bali Maharaj, concedendo-lhe Bhakti imediatamente. Muito bem, entendemos que o guru falso, ele quer proteger o interesse material do discípulo. Mas Bali Maharaj, ele estava seguindo o seu Shiksha Guru. Não, na verdade não é só Shiksha Guru, era seu Guru também de iniciação, original, Shukracharya. Shukracharya é o Guru de todos os Ashuras. Então, pela misericórdia do Guru, Bali Maharaj entendeu que aquele era Vishnu, então ele aceitou dar-lhe tudo. Porque Vanmadaeva vai pedir três passos de terra e Bali Maharaj vai dizer ok. E Vamana vai dar um pecinho no chão e depois ele vai no segundo passo ele vai estender a perna e vai englobar todo o universo no segundo passo. A perna de Vamana Maharaj vai num ponto tão alto da Brahmanda que ele fura as coberturas da Brahmanda e de lá a água transcendental do Ganges vem do universo uh, do, do Rio Viraja, onde uh, os planetas estão, os universos estão inseridos. Então, essa água divina entra no universo material. Uhum. E também existe um outro peça, um pedaço dessa, dessa passatempo. Tem uma outra versão que quando o pé chega a Brahma Luka, o pé de Vamanadeva chega a Brahma Loka, o Senhor Brahma Derruba água nos pés de Vamana para adorá-lo e essa água também poderia ser explicada como a origem dos do Ganges. Às vezes, em diferentes eh, yugas, os passatempos têm pequenas variações. Então, nós temos que tomar cuidado para entender essas, esses passatempos de maneira perfeita e não errarmos a nossa visão. Então Vamanadeva vai uh, absorver tudo, vai tomar tudo de Vamana, de Bali, perdão. Vamanadeva vai tomar todas as, as, as opulências de, de Bali. Mas ele vai mandar Bali para o último dos patalas, Sutala, Sutala. E ele vai se tornar o porteiro deixe Não, não, não. Vamana Maharaj vai ficar com ele. Porque Bali recebe essa punição. Ele recebe Bhakti, mas como ele não obedeceu o guru, Vamana vai dizer para ele: Você cometeu um erro para mim, você não ouviu o seu guru. Então, por isso, você, enquanto estiver nessa forma, você vai ficar preso no último dos patalas. Mas. Eu posso te dar uma bênção, que bênção você quer? E, e Bali diz, eu quero que você fique comigo. Então, Vamana vai ser o, o guardião dessa prisão. Nós nunca devemos pensar que nós vamos uh, liberar o Guru e os Vaishnavas. Quando eles aceitam alguma coisa de nós, nós temos que entender que é misericórdia deles. Eles nos aceitam uma doação por misericórdia. Para nos conectar ao seu Seva. O que que Deva vai fazer com as opulências dos 14 níveis planetários? Nada. Mas mesmo assim ele vai ah, pegar todo o reino de Bali, pois ele havia prometido isso para Indra Deva, para os semideuses. Ah. Ah, sim. É, Diti. Diti é a mãe dos semideuses e ela vai rezar para Vishnu. Meus filhos estão todos se sentindo mal, eles estão sem seus reinos, Eu não posso ver a dor de meus filhos. E Vishnu vai prometer a ela que vai ajudá-los. Então, por isso. É, Vamana nasce como filho de, desse casal que dá uh, a vida aos semideuses. Então hoje é Vamana do Adhashi. É um dia muito importante, mas não temos tempo para discutir todos os detalhes desses passatempos, pois hoje também é o desaparecimento de Srila Diva Goswami Padu, o Sr. Diva é chamado, considerado Tatva Acharya, Tatva da verdade transcendental. Acharya da verdade transcendental. Um universo inteiro. como Jivu Goswami um Tatva-vida, um sábio que conhece a verdade absoluta igual a ele, é impossível nesse universo. Por que nosso Bhaktivinoda Thakur fala dessa maneira? O Bhaktivinoda Thakur fala porque o dever do Acharya. Porque é o dever do Tattacharya é dar proteção then, pura ao Siddhantavani. É a, a obrigação principal do Tattacharya proteger o Siddhantavani, proteger a filosofia. Se o não der toda a proteção ao Siddhantavani, a filosofia que é transmitida, okay. Então, todo tato vai desaparecer. E nós nos tornamos como macacos e cachorros. Nós vamos dormir e acordar. E comer. Esse será nosso bhajana. Mas, como o existe, ele pode nos proteger. Dinheiro não pode nos proteger. Sua força, sua, sua intelectualidade, seus estudos, seus amigos, ninguém pode te proteger. Somente o é transcendental pode lhe proteger. Então, o conhecimento da nossa sampradaya poderia ser perdido sem a presença do Vaishnava puro e nós nos tornaríamos como macacos e cachorros. Essa é a condição humana. É por isso que Shila Bhaktananda Thakur queria falar sobre Shila Diva Goswami Pada, Acharya que queria nos dar proteção plena. Alguém pode perguntar, mas Sanatana... Goswami não pode dar proteção? Sim. Mas quem dá proteção máxima? Diva Goswami, pois ele é Tathwacharya. Mas muitas pessoas podem não entender a filosofia de Rupa Sanatana. Ela é muito elevada. E é por isso que Diva re é, reestabelece, é, é, equaliza essa filosofia. E assim ele é considerado tato acharya. tanto é que os tolos reclamam e vão dizer que Diva não está em linha com Rupa e com Sanatana Goswami. Mas a maneira como Rupa e Sanatana escrevem e explicam a filosofia, as pessoas comuns não conseguem entender. Eles têm 100% de chance de entender mal. É muito elevado. Então, por isso, nós temos que tomar abrigo de Jiva Goswami, pois ele é quem vai equalizar o que foi escrito por Rupa e Sanatana. Perdão. Portanto, ele é considerado o único controlador da sociedade gaudia, da gaudia transcendental. Se ninguém controlar você na sua família, você também vai para o inferno. Se você é uma criança sem pais, sem etiqueta, sem educação, se ninguém lhe educa, na verdade, não só a presença dos pais, mas a presença de um educador, a criança, aquela criança, quando crescer, ela vai acabar indo para o inferno. E é por isso que Diva uh, Goswami exerce essa, essa função de controlar a filosofia. Mesmo sensível. que Rupa e Sanatha tenham escrito muitas coisas, a, a escritura deles é muito sensível, é muito delicada. Somente Bhaktinoda Thakuri, assim, os grandes membros do nosso Guru Varga, as grandes personalidades, podem entender exatamente o que eles querem dizer. Então isso seria um problema. Por isso Diva Goswami escreve várias vezes ah, uma equalização dessa filosofia. E ele vai escrever os sandarbas também. Muitos livros que nós não podemos nem entender como é possível que ele tenha escrito tanto e a gravidade desses livros. São livros muito rigorosos, com um ensinamento até pesado. Ele escreveu diferentes comentários de muitos textos sagrados de uma maneira muito linear e rigorosa. Mesmo, por exemplo, no Agni Purana está contido um verso relativo ao Gayatri. E ele comentou tudo isso. No Rasamrita Sindo Uh, houve um apêndice, foi escrito um apêndice do Bhaktira Samrita O apêndice serve para concluir o trabalho de um livro, para que o leitor consiga realizar tudo o que foi escrito ali. Muito bem, pela misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, nós devemos entender que Diva Goswami recebeu toda a cripa, toda a misericórdia de Nityananda e de Gauranga Mahaprabhu. Quando Diva Goswami era um pequeno bebê, naquela época, Rupa e Sanatana, naquela época, como um bebeiro vindo para me encontrar, para ah, Sanatana havia se vestido como um mendigo para se encontrar, como Mahaprabhu. Nityananda Prabhu também estava nesse mesmo passatempo. E eles trouxeram o bebê, que era muito pequeno. Diva Goswami era ainda um bebê. Então, quando Diva Goswami parou, decidiu abandonar o lar familiar, convívio familiar. Pois seus dois tios, Rupa e Sanatana já haviam partido de casa e seu pai já havia abandonado seu corpo. Então como foi que ele morreu? Ele morreu no caminho de volta para Vrindavana. O nome do seu pai era Anupam, Anupam, o pai de Jiva Goswami. E ele abandonou o corpo voltando de Vrindavana. Então ele tinha uma casa em Bakla Chandrapur, que era igual a um palácio. Jiva Goswami Padre não queria ficar ali. Ele decidiu deixar a casa dos pais. Ele já tinha estudado toda a gramática a sânscrita e muitos outros manuscritos. Ele concebe, con, tinha estudado muito, quando ele era muito e jovem, ainda. Sabe? Então, uma vez, ele sempre chorava pelo Senhor Supremo, e uma vez, dormindo, ele teve After a visão then, de Chantanya Mahaprabhu. Então, depois ele foi para a Nava do Ipa. Estou só contando os pontos principais de Shambhava, pulando alguns pedaços. Então, de Bhagavaduipada, tinha muita sorte, porque ele conseguiu fazer o Parikrama de Navadipa com o próprio Nityananda Prabhu. Isso, por, isso é porque, no Dama Parikrama, no Dama Darshan, se você vai olhar para o Dama Sagrado, você nunca vai poder enxergar a você mesmo. Está escrito isso no Kirtan, que todos... Os lugares de passatempo do Senhor. Eu só posso enxergá-los esses lugares pela misericórdia dos Pranay Pelos associados eternos do Senhor só Supremo. Só Deus eles podem me mostrar. Depois disso, Chiradiva Goswami Padra. Recebeu instruções de ir para Vrindavana. E no caminho, ele parou em Varanasi. Ele encontrou um discípulo de Sarvabhuma Bhattacharya. Esse Madhusudana encontrou com ele lá. É um passatempo. É um passatempo. Porque no caminho de Vrindavan você pode parar em Varanasi. e ele foi ouvir uma aula deste Madhusudana Bhattaspati, que antes era um Mayavadi, mas depois se converteu, depois da conversão ao Vaishnavismo de Sarvabhuma Bhattacharya, que era seu mestre. E ambos se tornaram grandes devotos. Pela misericórdia de Sarvabhuma Bhattacharya, seu discípulo Madhusudana também se tornou um grande devoto. tinha então, tinham conhecimento pleno sobre o Vedanta, então, eles se tornaram grandes discípulos, grandes Vaishnavas. E Diva Goswami ouviu aulas desse Vaishnava, que era um discípulo de Sarvabhuma Bhattacharya. E ficou, impre que ficou impressionado com o intelecto refinado de Diva Goswami. E depois de aprender deste Vaisnava chamado Madhusudana, Diva Goswami foi até. Vrindavana para encontrar com Rupa e Sanata There, Sanatana Goswami E lá, sob a guia deles, under the of Sanatana, is doing ele foi fazer o bhajan, foi cantar os santos ele nomes, toda a fração de segundo. Se você deixar a sua anugati, a sua, a sua submissão, a sua rendição, você perde esse tipo de, de, de fé. Essa capacidade de cantar os santos nomes, de fazer bhajana o tempo todo. Você precisa estar firmemente ancorado aos pés de lótus do santo. Então ele tomou a iniciação de Rupa Goswami. Sanatana Goswami era como seu Shiksha Então ele foi ajudar a Rupa Goswami a escrever muitos textos. Dessa maneira, Diva Goswami Pada estava sempre feliz. O que significa felicidade, Então, nós temos que entender que tanto Rupa quanto Sanatana Goswami deram seus escritos para que Diva revisasse os textos, checasse os textos. Vejam que ele era o discípulo, mas mesmo assim o guru deu para ele os papéis para que ele checasse a gramática. Então, imaginem agora o poder de Jiva Goswami Pada, se ele era capaz de checar, de revisar o livro dos dois mestres. E nós gostar, eu gostaria de tocar esse ponto, que é um ponto muito importante, que nós teremos que discutir. Ah, nos Upanishads está escrito. O discípulo que se lembra todas as palavras do Guru, mesmo que o Guru tenha ido embora depois de 25 anos, ele se lembra de todas as ações e todas as palavras do Guru. Por que ele falava assim? Como ele falou? Esse é o único verdadeiro discípulo. Muitas vezes Prabhupada dizia, se no seu coração, se dentro do seu coração você consegue enxergar seu guru Gurudeva sempre o que ele está fazendo, como ele está no Harikata, não como um filme, não como televisão, não, você vê diretamente. O discípulo que consegue ver os passatempos do próprio guru. Ele alcançou o sucesso ele espiritual. Ele não precisa ir para Jagannatha Puri para ver Jagannatha. Porque ele vê Jagannatha de longe. Então, quando ele quer, ele enxerga Jagannatha. Estão de acordo com o desejo eles têm, podem ter a visão do Senhor Supremo. Isso significa que seu coração está limpo, e esse é o sucesso extremo. Mas para alcançar esse ponto nós temos que ter paciência. A paciência é a propriedade mais importante da vida espiritual. Paciência. Eu já falei sobre Gangamata Takurani e a paciência que ela manifestou. Ouçam os Harikatas antigos, e vocês vão perceber que eu disse muitas coisas que o desapego acontece automaticamente quando alguém entende a utilidade do comportamento de Gauranga e de Nityananda. Quando nós meditamos nisso e compreendemos esses comportamentos. Bhakti não é uma ginástica que você vai desenvolver fazendo exercícios e músculo. Você precisa realizar esse conhecimento. Então, eu preciso dizer algumas coisas antes de mudar de assunto relativos a Então, a explicação deste verso poderia levar sete dias, mas eu vou tentar uh, fazer um resumo, pois nós não temos alternativa. Se você quiser entender o Bhagavatata Vigyan, não um conhecimento ordinário. Se você quiser acessar o Bhagavatata Vigyan, você tem que se aproximar de um Sadhguru que tem misericórdia para todas as divas. Não porque o Vaishnava é pobre, ele não tem misericórdia. Qual é o seu sintoma? Ele é misericordioso sempre com todas as almas, igualmente, para os cachorros, os gatos, os pássaros. Até com os insetos. Entendo então que isso é uma coisa muito importante. Nós temos que nos aproximar de um tatuavid guru, de um guru que tem conhecimento sobre a verdade eterna, o mestre que tem esse conhecimento. Vamos supor que você aceite um guru de maneira forçada. Se o guru foi levado até até você pelo Senhor Supremo, isso é bom, mas às vezes as pessoas escolhem erroneamente, não foi Krishna. Ela pensa assim, ah, esse, esse Vaishnava viaja o mundo inteiro, então ele é muito bom. Muitas pessoas insultavam Prabhupada Bhaktisiddhanta. Eles perguntavam, cadê o, o templo do seu guru? Pensando em Gurakshara das Babas de Maharaj, que vivia embaixo das árvores em Vrindavana. Né? Muitas pessoas insultavam Prabhupada Bakshidanta dessa maneira? Cadê o templo do seu guru? E Prabhupada Bakshidanta dizia: se você perguntar que eu aponte para a personalidade mais inteligente de todas as pessoas que aconteceram que já se manifestaram nesse universo, eu apontaria para Prabhupada Bakshidanta. E o que é essa inteligência? Essa inteligência se manifesta quando você está quando você está livre de todos os desejos. Eu me torno inteligente quando não tem mais desejo no meu coração. Somente eu serei o homem mais inteligente. Ah, o primeiro ministro, ele não vai causar emoção no coração. Por quê? Porque eu não tenho desejo. A inteligência significa retidão, desapego. O que está no meu coração, está igual na minha língua, essa é a inteligência. Isso estava no coração e nos lábios de diva Padre e de todo o nosso Guru Varga. Não tente esconder nada, o que está dentro do coração tem que sair pelos lábios. Se a pessoa quiser ignorar o meu Siddhanta, o que eu estou ensinando, quiser me, me insultar, eu agradeço, eu fico muito feliz. Talvez eu tenha defeitos, mas eu vou dizer então, o que aprendi de Shambhava. O que está dentro do coração, a bhava, a emoção do seu coração, ela deve se manifestar, não seja trapaceiro. Então está escrito no Shastra, que nós devemos nos aproximar de um tatua-vid-guru. Vid é conhecimento, tatua é verdade, guru é mestre. Por quê? Porque se você faz uma pergunta diante do guru, se ele vai falhar antes de responder, você vai perder a fé nele. E você vai ignorar o guru. Ele não sabe responder minha pergunta. Então, nós publicamos isso, diz Maharaj, nas suas páginas e no seu site. O Sadhguru pode receber, resolver qualquer problema nos 14 níveis planetários. Mesmo que tenha um problema nos planetas celestiais, Indra Maharaj não possa encontrar a solução. O próprio Bhaktivinoda Thakura era chamado para resolver esses problemas, esses impasses. Vejam o problema do poder, o imenso poder de resolver todos os problemas do Sadguru. Não qualquer pessoa que se faz chamar Sadguru. Maharaj quando usa essa expressão, ele está falando do Vashnavapuru. E preocupada dava respostas perfeitas quando perguntavam para ele, cadê o tempo do seu guru? Ele dava uma resposta muito inteligente. Ele dizia, veja... O lugar permanente do meu Guru Pada Padma são os pés de Lotus Radharani, Mas no presente ele está na margem do Ganges. Mas ele pode resolver qualquer problema dentro desses 14 níveis planetários. Não existe um único problema que o meu Guru Pada Padma não possa resolver. Então, mas de acordo com o cálculo das, dos materialistas, meu guru não tem educação e não tem instrução. Mas essa é a avaliação dos materialistas. Eles podem ter essa concepção, porque ele não tem um templo, porque ele não tem casa, porque ele mora embaixo das árvores, que ele não tenha qualificação, que ele não seja um acadêmico. Mas tenha certeza que qualquer problema dentro dos 14 sistemas planetários desse, dentro desse universo, ele pode solucionar. Por quê? Porque se Krishna está dentro do coração do Vaishnava, ele tem todo o conhecimento, automaticamente. E Prabhupada Bhaktisiddhanta, quando respondeu isso, ele não estava falando alguma filosofia imperfeita, pois quando Krishna está no coração de alguém, tudo é possível. Então, Diva Goswami Pada, no seu Sandarbhas, ele escreve algo muito importante. O que é? Que nós temos que nos aproximar de um Vaishnava que tem a realização suprema pela, sobre a verdade. Se ele não puder responder nossas perguntas, então alguma dúvida virá. Então, o Guru Pada é? se ele não for capaz de responder, as pessoas vão ter dúvidas em relação a algo. Quem disse que Gaurakishora das Babaji Maharaj não é um tato vida? Isso já foi testado. Gaurakishora das Babaji Maharaj pode, pode responder qualquer pergunta que lhe foi feita, a qualquer momento. Prabhupada Baxidanta então, escreveu sobre esse fato. Então, externamente você pode achar que Gaurakishora das Babaji Maharaj não tenha uma posição social, uma qualificação, um estudo, mas ele poderia responder qualquer problema da vida de qualquer pessoa porque Goranga Mahaprabhu estava sentado dentro do seu coração. Se Bhagavan está sentado no seu coração, o que é que ele não sabe? Maharaj tinha cinco anos quando o Senhor Supremo quis ver Maharaj. Foi o Senhor Supremo que veio, veio para ver Maharaj, não para dar darshan. Darshan é a bênção da visão não de Krishna ou do Santo. Então, isso é escrito no Bhagavatam, que Vishnu disse, eu quero ver o meu pequeno devoto, eu não vou me mostrar para ele, eu que quero que ele se mostre para mim. Isso foi expressado pelo próprio Vishnu, eu estou indo lá não para me mostrar, para abençoá-lo, mas para que eu me abençoe vendo a sua fé, a sua devoção, diz o próprio Vishnu. Mas Maharaj na época tinha cinco anos, ele nem saberia falar filosofia, como um menino de 5 anos pode glorificar o Senhor, o, Senhor o Senhor Supremo? O Senhor Supremo entendeu que ele poderia falar corpo alguma corpo coisa para me glorificar. Então, o Senhor Supremo o pegou a sua, o seu búzio e tocou a bochecha, de, o rosto de Dhruva. Dhruva recebeu imediatamente o poder de glorificar o Senhor Supremo. Ele tocou o rosto de Dhruva. Dhruva Maharaj então, como uma torrente, começou a falar. Né, filosoficamente, poeticamente, glorificando o Senhor Supremo. Se o Senhor está num lugar, todo o conhecimento também está lá. Toda a química, toda a física, toda a matemática, o que é que falta? A nanotecnologia. Hoje em dia eles têm operado. Né, a, a, a, montado coisas minúsculas é. quem dá inspiração para Einstein ou para qualquer outro qualquer outra figura seja ela devota ou não é o Senhor Supremo que dá esse, essa, esse conhecimento pois para ele tudo é possível então, voltando ao assunto de Jiva Goswami, ele nos dá uma instrução fantástica importantíssima nos seus sandarbas os livros que ele escreve muito bem, se eu for fazer uma pergunta ao meu Guru e ele não conseguir responder, eu vou poder sentir dúvidas, não é? E é por isso que é nossa obrigação nos aproximarmos de um Vaishnava que alcançou a perfeição, que tem direta e indireta realização com o Senhor Supremo e de todas as coisas, pois o Vaishnava sabe as coisas diretamente ou indiretamente. E não vá com as mãos vazias. Leve um pedaço de madeira para que o Guru faça Yagya, para que ele faça cerimônia de fogo. Você tem que levar uns pedaços de madeira para fazer o Yagya. Isso significa a sua submissão. Todo o seu falso ego, suas concepções, tudo, você tem que jogar no fogo do sacrifício que o Guru estiver fazendo. Qualquer pessoa não pode ir ali com um vazia. Eles têm que jogar alguma coisa no fogo, de preferência seu falso ego. Isso é o que simboliza esse pedaço de madeira. Que o Guru aceita colocar na cerimônia de fogo. E assim o Guru vai liberar você se você jogar seu ego no fogo nós temos que realizar essa, essa, essa, essa tátua Vigyana, essa conclusão sobre a verdade. Então essa palavra Gachet significa que é obrigatório, que é necessário. É uma instrução, você tem que é. encontrar o Vaishnava Puru, é sua obrigação. Isso está explicado por Diva Goswami que... no Sandarba. Tente entender isso, é muito importante. Que no mundo inteiro tem milhões de gurus, eu não vou brigar com eles. Mas tente entender o sintoma de quem está na linha do Shrota Panta, na linha da, da Bhakti mais pura. Não fique bravo comigo. Eu estou lhe dando um segredo, um tesouro secreto para que você não se mantenha como um tolo por vidas e vidas. Você tem que encontrar o Guru que está na linha do Shrota Panta, que não está procurando uh, discípulos, que não está procurando fama, que não está procurando dinheiro, que não está procurando nada, porque tal pessoa ainda não é um Guru, é uma alma caída. Então está escrito... Shamidopaani Shatya Brahmanischa. Shatya, Mane is already in Essa palavra shrotye significa que ele está na linha do shrotapanta da filosofia do fluxo, da filosofia perfeita. Ele não está cozinhando uma filosofia inteligente para servir você e para usurpar seu dinheiro e sua posição. O Puro nunca faz isso. Se o Vaishnava vai lhe dar honra É porque ele está lhe trapaceando Ah, você é uma grande alma hum, Você faz grande serviço Ele está trapaceando você Mas se o Gurudeva lhe dar um tapa na orelha Isso sim é misericórdia Porque ele ama você, ele vai te corrigir Mas os tolos não entendem Os tolos querem ser glorificados Então brahmanista significa Que ele tem realização direta Do Brahma do serviço ao Espírito <risos> Supremo, a Krishna. Se o Guru não tivesse a realização total do seva, o que ele daria para nós? Somente mantras secos que não funcionam. Ele precisa ter realização direta do Guru dentro do coração. Isso é o verdadeiro Guru. Então Jiva Goswami Pada fala dessa maneira. Sem ela. Sem Diva Gossamipada, sem essa realização, todos seríamos cegos. Porque a alma condicionada tem sempre dúvidas. Uma vez eu vi um devoto alemão. Ele veio até o templo de Bhakti Pramod Perigo Samigus. Bhakti Pramod Goswami Maharaj. Bhakti Pramod Goswami Maharaj. Ele tinha 22 anos, da Alemanha, ele veio. Ele ficou meu amigo, mas eu comecei a observá-lo eu percebi que ele não era um devoto, ele era um materialista. Por conta do dinheiro, ele comprou todos os livros que eles tinham, que tinham a vender, para vender ele. Ele gastou duas lacas, 200 mil rupias, para comprar livros. E ele trancou, se trancou no quarto e começou a ler. Ele pensou que, lendo todos aqueles livros, ele ia virar um, um bacta, um devoto. E eu dei risada. Ele não estava interessado em fazer serviço. Depois de algum tempo, ele foi embora. Sumiu com o vento. Para onde ele foi, não sei. Já se passaram 20, 22 anos e nunca mais o revi. Essa é a condição, não é que nós vamos comprar o conhecimento, ler o conhecimento e decorar o conhecimento. É o serviço ao devoto puro que nos aproxima de Bhakti. Porque você, vai, não, vai, você não vai conseguir entender. Você vai, não vai conseguir entender Krishna, Radharani o Guru Varga, nada. Sente-se como o Bhagavatam. Eu poderia dar um certificado. Não, lhe dar um serviço. Leia o Bhagavatam. E a cada passo, se você ler, você vai perguntar, como é possível isso aqui? Ah, isso aqui não posso acreditar. A cada passo, você vai duvidar do Bhagavatam. A cada passo, você vai encontrar dificuldades para entender o significado profundo. Mas aqueles que são tolos, eles vão dizer, que Bharata de Maharaj é um grande rei, um grande devoto. Talvez ele fosse um devoto na linha de Gyan do conhecimento. Meu Deus, ele vai deixar suas opulências pelo mundo afora. Ele é dono do mundo inteiro, Bharata Maharaj. Suas lindas esposas são lindíssimas. Todos seus filhos, como é possível, ele vai descartar tudo isso como se fossem excrementos vai para uma floresta solitária, em Kaligandaki, em Kaligandaki em perto do Nepal, naquela na época o Nepal era Índia, era Bharata, de onde a Shalagram Shila vem, de onde a pedra que manifesta o poder de Vishnu vem. Não o poder de Vishnu, que, que é o próprio Vishnu em matéria. Então ele ia lá, tomava banho três vezes por dia e cantava o Gayatri completamente absorto no meio da floresta, mas um dia o que acontece? Pelo poder de Mayadevi, ele encontra uma corça, um bebezinho corça, como um bambi. Ele, Maharaj não quer contar os detalhes da história, mas ele encontra esse filhote de corça. Ele pensa, meu Deus, é meu dever protegê-lo. Porque a mãe do, desse bebezinho tinha acabado de morrer. Ela deu a luz a ele e morreu. Então ele começou a cuidar daquele bebezinho. Eu vou ter que arranjar leite para ele. Então ele foi até o mercado. Você pode me doar algum leite? Você nunca veio aqui do, mendigar? Por quê? está pedindo agora? Aí ele conversou com... Essa pessoa, ele saiu da floresta para arranjar leite para ah, esse, esse, esse filhote. E não só isso, ele acabou slide, perdendo seu bájama e caiu. Slide, e na próxima vida, slide, ele nasceu part, como, como uma corsa, muito longe daqui. Aquele bebê, pode se lembrar. Não, um momento. Ah, e ele chorou quando nasceu dessa forma. Porque ele se lembrava que ele tinha sido Bharata. Quando ele nasce como Corsa. E ele chora. Só que ele desolve ir para o mesmo lugar onde ele estava antes. E ele vai andando até lá. Ele disse, meu Deus, por um erro minúsculo eu perdi tudo. Então finalmente, com toda a consciência. Ele vai até Kaliganda, de onde vem todas as chalagramas do mundo inteiro, todas essas pedras que nós adoramos notar como se fossem o próprio Vishnu. Então, depois disso ele tomou, recebeu a benção de nascer como um filho, como um brahmana. Ele chamava Jarabharat. As pessoas podiam dizer, ó, oh, que tolo, ele caiu. Mas o, o nosso o Vaishnava que comenta esse passatempo, ele diz coisas impressionantes. Eu gostaria até de discutir somente esse ponto. se na vida comum, no caminho normal do Bhajana, se alguém fica ali, tal pessoa fica leva muito tempo. Então, por que que ele, ele, ele sentiu aquilo? Ele foi, ele nasceu como um, uma corça para ele sentir a, a separação do Senhor, rasgasse seu peito e dizer: ó oh, Senhor, onde você está? Tente entender esses pontos que nós estamos explicando aqui como Mahaprabhu, que se sentindo muito separado de Krishna, ele perguntou a Gadadara, onde está o Senhor? Onde está o Senhor Supremo? E Gadadara disse, dentro do, meu coração, dentro do seu coração. Ele pegou com as mãos e com as unhas, começou a cortar o peito. E mata começou a gritar. E Gadadara segurou o braço dele e falou, pare! E mesmo assim, algumas gotas de sangue saíram. E Satimata começou a chorar, a mãe de Mahaprabhu, Dara. se você não estivesse aqui hoje, eu acho que eu teria abandonado meu corpo de ver meu filho fazer isso, eu, eu teria perdido ele. Eu teria perdido o meu Nimai, vejam que apego, que vontade de alcançar Deus. Mahaprabhu está vivendo esse passatempo para nos ensinar que nós chegamos a esse nível. Onde está o Senhor Supremo? O Senhor Supremo está dentro do seu coração. E ele assim, ele começou a rasgar o peito com as mãos. Entendem que tipo de é, desejo? Então o Senhor Supremo quis incrementar o desejo de Bharata para chegar até ele. E é por isso que ele colocou eles nessa situação. Para que ele não pudesse suportar, esperar. Ah, e nesse nível, o devoto quer receber um resultado imediato, ele quer ver o Senhor. Mas o Mahap Mahaprabhu vai dizer, ele dá essa resposta, ele pergunta para Raya Ramananda, em Godavari, na beira do Godavari, Mahaprabhu pergunta, Kipakuri para Kohora, Power Upa é Bengali. Pergunte bem, Ganesh. Shadavastu, Shadavastu, Shadavastu significa o objeto do meu bajan. A bhajana, razão pela qual eu faço vida espiritual é para servir o Seva Vastu. Ah, a, a pessoa eterna. O Senhor Supremo é a razão pela qual eu faço vida espiritual. Sem bhajan, ninguém pode receber os pés de lotes de Mahaprabhu. Como nós fazemos esse serviço? Mahaprabhu nos ensina. Ele pergunta para Rayana Mananda, então, para nos dar essa informação, como eu posso alcançar o sucesso espiritual. E Mananda fala todos os detalhes. Fala sobre Krishna Prema, sobre as gopis, sobre o Que para nós são assuntos elevados demais. para nós são assuntos elevados demais. Mahaprabhu explicou dessa maneira, nós não podemos violar suas instruções. Vida após vida por milhares de vidas. As pessoas fazem bhajana. Nós não podemos descartar o Senhor Supremo e os Vaishnavas. So all you can, I can e o caso de Jarabharata, ele tomou o nascimento como um mendigo, esse rei Bharata, que tinha nascido como uma corça. Depois ele toma nascimento como esse brahmana, que vai viver como um mendigo. Ele nasce como um brahmana, como um menino brahmana, no sul da Índia. E agora nós temos que entender que o nosso comentador vai dizer que nós temos que uh, desenvolver esse apego que pega fogo no nosso coração. Como no caso de Jayavijaya, uma vontade de ver Krishna que é desesperadora, isso serve de gasolina para nossa vida espiritual. Quando joy, joy, joy, joy, joy, joy Jai e Jai chegam <coughs> aqui, eles estão chorando Abba, diante do Senhor Supremo. Oh Abba Senhor, oh in como nós podemos morar em O Senhor responde, Você pode voltar para mim. Mas existem dois caminhos, um você pode esperar sete vidas. Ah, Jai Vijaya, eles, são, é, eles recebem maldição e tem que sair de Vrindavana, né? depois eles vão interpretar Jagai Madai. Então, Vishnu diz, olha, se você quiser ter uma vida suave, você vai levar sete vidas, mas se você quiser ter uma vida demoníaca, leva só três. Quando eles são amaldiçoados pelos quatro Kumaras para vir, vir, viver uma aventura no mundo material. Então eles pensam, é melhor eu ser demônio três vezes do que ficar sete vezes vivendo com uma boa pessoa, porque daí eu volto mais rápido para ficar com o Senhor. Eles não caem de Vaikuntha. Eles estão fazendo um passatempo. Por que, que você não me pergunta? Yeah. Às vezes eu pergunto, vocês têm alguma pergunta? Você, se você não tem perguntas é porque você não está fazendo bhajana. No na nossa escola, quando eu era criança, os professores diziam, tinham professores que eram falsos, eles ficavam longe. Ah, não. Os alunos ficavam sentados lá atrás, porque eles não tinham perguntas. As pessoas ficam sentadas no fundo da classe e não têm perguntas. É porque eles não estão prestando atenção na aula. A mesma coisa com vocês. Quem está estudando tem perguntas. Então, dessa maneira, quando essa questão de cair dos planetas celestiais se manifestam na verdade que é uma queda, a queda de Jai Vijay, não. Parece uma queda, porque eles vêm aqui e nascem como morava como Kumbakarna, como Hiranyakashipu, Hiranyaksha, Mas não é uma verdadeira queda. É um arranjo do Senhor Supremo para propagar suas lilas, seus passatempos, para manifestar seus passatempos. Eles não caíram. Eles participam de um passatempo do Senhor Supremo. No Gita, o Senhor Supremo já disse, aquele que alcança, que vê a verdade nunca nasce novamente. O lugar onde vocês chegam, depois de fazer a vida espiritual perfeita, vocês nunca vão voltar para cá. Então, como é que alguém poderia cair de lá? Não existe queda de quando nós chegamos a Goloka Vrindava. Né? Mas os associados eternos do Senhor têm o poder. 18 yoga. Ah. Os associados do Senhor Tenho, Supremo têm os oito poderes místicos não, mais dez poderes místicos. auxiliares extra. 10. Auxiliar. Oito mais dez, eles têm 18 8. poderes místicos. E Jai Vijay também tinha esses poderes. Então como é que eles poderiam ter caído? Qual é o comentário correto? Eles não deixaram seu corpo transcendental. Mas nós temos que provar, não é? Que a, que a, a, a maldição dos, dos quatro Kumaras não era falsa. Então, qual é o segundo ponto? Por isso eles tiveram que vir até aqui. Os quatro filhos, os quatro filhos do Senhor Bramão, os quatro Kumaras, dizem que vocês, vocês vão nascer como Ashuras, você vai cair. Então isso vai ter que acontecer de alguma maneira. Então o que significa? Que eles vão assumir uma forma minúscula e entrar no ventre de Diti. Eles não abandonam o corpo transcendental, eles mantêm o corpo transcendental, mas eles pegam uma forma minúscula, como uma partícula atômica, menor do que uma partícula atômica. Tão pequena que você não conseguiria nem imaginar. Então, eles vão atravessar o corpo de Kashyaparishi e entrar no ventre de Aditya. E vão nascer como Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Então, entenda por que eu estou discutindo todos esses pontos, para explicar o quê? Eu sei que se você tem dinheiro, você pode comprar o livro, mas não é por aí. Você tem que ler o Bhagavatam, então, sob a guia de um devoto puro. Então, este nosso Diva é difícil conectar, fazer o link dessa conexão, dessas histórias. Parece que, que as histórias não, são contraditórias, não. mas não é verdade, você tem que prestar muita então, atenção. Então, voltando a Jiva Goswami Pada, por tempo ilimitado, nós temos que ser gratos a Dishila Goswami Pada. Porque ele faz um serviço tal que é impossível de agradecer, de comparar. Nem de Rupa Sanatana nós alcançamos. Também a misericórdia. Claro, mas a misericórdia de Irupa e Sanatana é gigantesca. Nós já tivemos misericórdia deles, mas não de maneira tão é, organizada como Diva Goswami faz. O que Irupa e Sanatana nos dão é, são, é, é algo muito elevado, mas Diva Goswami nos dá o mesmo conhecimento de maneira precisa, de maneira que nós consigamos entender. Se eu pedir para você, me dê água e leite. Se eu colocar um litro de leite e um litro de água. E se você misturar os dois, como é que você pode pedir para mim que eu te dê só leite, se estão os dois misturados? Só o cisne pode fazer isso, não é? O cisne tem uma tecnologia na língua, no bico, que ele consegue simplesmente filtrar a água e o leite. Mas você não consegue fazer isso, não? Né? Não tem dinheiro que possa comprar essa, essa habilidade com a sua boca. Você não vai poder fazer isso. Só o cisne pode fazer isso. Da mesma maneira, Rupa Goswami Pada, Diva Goswami Pada, Sanatana Goswami Pada, Rupa e Sanatana nos dão tudo. Mas nós não temos a capacidade de receber isso, porque é algo sofisticadíssimo e elevadíssimo. Então Diva Goswami Pada arrumou Todo Tato Siddhanta, de determinada maneira, que aqueles que tivessem dúvidas sobre, esse, sobre aquele Siddhanta, eles poderiam ler os seus livros. Ele escreveu seis livros, seis sandarbas. Vagoswami Padre escreveu várias coisas, mas ele escreveu principalmente esses seis sandarbas: Tato Sandarba, Paramatma Sandarba, Bhagavata Sandarba. E São seis sandarbas. E o objetivo principal atrás disso é explicar às pessoas o que é o verdadeiro ocidente, o que é a verdadeira filosofia. Como eu acabei de explicar para vocês. Vocês não sabem se Jai e Vijay caíram de Vrindavana ou não, mas eu acabei de explicar de Shambhava que eles vieram com seus corpos transcendentais e viveram somente um passatempo, ou três passatempos. E depois voltaram como Jagai e não, então quatro passatempos no final. Porque Krishna pediu para eles que eles interpretassem esses dois personagens a mais. Nos Puranas está escrito que Krishna deixou o corpo e que o corpo de Krishna foi levado a uma fogueira, foi cremado. Mas eles não conseguiram queimar a barriga de Krishna. Foi jogada no oceano. E que ela veio até aqui? Até Nilachal E você acha que esse dante está perfeito ou não? Por que isso está escrito assim? Está é escrito para você ser um tolo. Aqueles que não têm devoção, devoção eles não vão conseguir entender essa, essa explicação. Então existem partes dos Vedas que são escritas para despistar os tolos, para que as pessoas pensem que Krishna não é o Supremo. Então esse, sim, sim. Esses passatempos são arranjos de Yoga Maya. Mahaprabhu, Maha Maha Maha Maha ele pessoalmente Maha diz isso, está escrito no Shaitan Charitamrita. Todas as esposas abducted, abducted tribal man, tribal de Krishna. Krishna tinham sido abduzidas yeah. por um, por um rei, o rei de uma tribo <laughs> Arjuna, Arjuna que, que luta contra Arjuna e Arjuna é derrotado, o que é impossível. Um, então, Mahaprabhu explica aquela abdução e o fato de que Krishna morra e vai embora do mundo material, tudo isso são arranjos, são feitos por Yogamaya, Chaitanya Mahaprabhu explica, para assustar os tolos, para confundir os tolos que duvidam de Krishna. Então, se você for ler o Purana, você não vai entender que isso é uh, um arranjo de yoga Maya, só que ele é descrito como algo que tem acontecido para as pessoas se confundirem. Porque sem a ajuda do Devoto Puro, você não consegue ter fé e entender o verdadeiro passatempo. Tudo isso é explicado pelo meu Guru Maharaj de Shambhava, Bhakti Goswami Maharaj. Eu não vou explicar agora quem e quando, de quando veio um discípulo, de Parangurudeva, que tinha uma memória incrível de, de Bhakti Pramodhpurigusama Maharaj. Ele conseguia falar Bengali, Hindi, ele traduzia tudo, tinha uma memória incrível. E, de repente, ele perdeu a fé. Ele tinha muita habilidade, mas quanta nougatia ele tinha, quanta rendição ele tinha, quanta fé. Uma vez ele foi para o grupo. Eu, na minha vida, nunca fui ouvir Harikata em Udupi. Ele ia para lá e para cá para provar que ele era um grande pandita. E aí perdeu tudo. o Acharya... Ah, os Acharyas no sul da Índia, eles tinham muito conhecimento. E o que eles conseguiram? Enlouquecer esse devoto. Ele perdeu a fé... Ele perdeu a fé em Goranga, em Nityananda, em Bhakti Pramod, por Igo e é? se perdeu. Ele e jogou fora o seu ]ido. próprio sannyasi, voltou para a posição de Grihasta, e jogou tudo, tudo a perder, botou tudo a perder. Se eu pudesse que ele cooperasse, que sucesso espiritual nós teríamos se um intelectual desse nível pudesse estar conosco? Ele havia colecionado, mais de centenas de milhares de livros raríssimos, empacotou tudo, ele levou tudo para o seu país. Ele não levou dois ou três livros, ele levou centenas de livros raros. Às vezes ele roubou das bibliotecas, recebeu doação, ele mesmo chegou a roubar. Se a biblioteca não dava, ele ia lá dormia escondido na biblioteca e levava embora os livros. E depois o que aconteceu? Depois de todo o siddhanta que ele acumulou, o que aconteceu? Ele caiu. O computador dele tinha todas essas informações. Tudo se foi, ele abandonou tudo. Voltou com a vida familiar e agora está brincando de eh, pai de família. Jogou tudo fora. Guranga Mahaprabhu, Nityananda. Bhakti Pramodho seu próprio sannyasa, ele jogou tudo fora. Isso acontece, porque não é o acúmulo do conhecimento. Nós precisamos nos render de maneira apropriada e seguir as instruções do santo. Mesmo que você não consiga fazer o Bajana perfeito, isso está ok, mas você não deve trapacear o Guru ou cometer ofensas. Mesmo que você não faça uma vida espiritual, é, é, perfeita, mas se você desconfia dos Vaishnavas, então você vai cair. If you go, oh, então, no Tatuasandarbha está contido oh, todas as verdades transcendentais. Qualquer pergunta que você tenha, você pode receber a resposta no Tatuasandarbha de Shilajiva Goswami. Mas mesmo assim, nós temos que continuar seguindo o Bhaktivinoda Thakur Prabhupada. Não adianta só ler, você precisa da instrução do devoto puro. Jiva Goswami era o pandita mais elevado do seu tempo, mas nós precisamos de um pandita vivo, de um Vaishnava puro, quando ele fala de Bhagavan, Bhagavad, uh, uh, Bhagavan Sandarbha, Krishna é o Senhor Supremo ou não? Ele explica tudo ali, Paramatma Sandarbha, como é possível que o Paramatma esteja no coração de todos? Jiva Goswami explica tudo isso, como o Senhor Supremo está no coração de todos? Jiva Goswami responde isso nesses Por, livros. Seis sandarbas, Shila Jiva Goswami Pada Relative resolve qualquer questão problem. relativa a qualquer, a qualquer tópico. Priti Sandarbha é desse tamanho, <coughs> parece uma Mahabharata, é um épico. Explicando Priti uh, o que você consegue entender se você ler sem Bhaktinoda Thakur, Como é que você vai conseguir separar o leite da água sem o Paramahamsa, sem Bhaktinoda Thakur, que depois, mais tarde, vai explicar todo esse conhecimento? Nós não podemos repagar Goswami nem durante toda a eternidade. Até o Senhor Supremo é eternamente grato. Goswami <coughs> Gosempa escreve o vyakarana de tal maneira, a gramática sânscrita, de tal maneira ele quer organizar a gramática sânscrita de tal maneira que você não vai precisar perder tempo relendo e relendo. Um vyakarana sem devoção, uma... uma, uma, uma, uma é gramática sem devoção. Alguma, alguma pessoa pode pensar, A matemática é muito seca, mas para mim, de Shambhava, para mim, matemática era algo muito doce. Matemática para mim é tão doce, mas as pessoas não conseguem sentir isso. Então, dessa maneira, Chirarupa Goswami Pada, Diva Goswami Pada, Ele escreve o Vyakarana de tal maneira que a gente enlouquece a ler. Tudo ele conecta com Krishna. Em todas as explicações da gramática, ele conecta com os nomes do Senhor Supremo. Lembre-se que quando Mahaprabhu finalmente quis parar de ensinar gramática sânscrita, quando ele era Nimai, né, como avatar adorado, ele para de falar sobre gramática. Em um determinado momento ele começa a chorar e eu não posso mais explicar gramática. E seus alunos falam, mas ô professor, por que você está dizendo isso? Sua explicação era perfeita. E agora você fala, esse é Rama, esse é Krishna, esse é Janardana, quando ele explicava as palavras nós gostaríamos que você nos ensinasse a gramática e Mahaprabhu diz alguém, algum sábio poderia dizer que o que eu estou dizendo não está conectado a Krishna ele, esse passatempo acontece depois que ele volta de Gaia quando ele vai fazer a, a uma cerimônia eh, para Jagannatha Mishra que seu pai que havia abandonado o corpo milhares de discípulos tinham vindo, tinham vindo para receber esta lição de Nimay Pandit. E todos esses comentários que Mahaprabhu tinha escrito sobre a gramática, ele, ele jogou fora. E ele chora e diz. Eu não posso mais explicar o Vyakarana. Eu vou parar de ler a gramática sânscrita. Ele fechou a gramática com um tecido. Ele amarrou, como quando eu venho com o Bhagavata enrolado num pano e dou um nó. Ele disse, agora de hoje em diante nós vamos cantar os santos nomes. Eu não posso mais ensinar o Vyakarana, chega. Porque o Vyakarana é o próprio Krishna, a linguagem é Deus. É isso que Mahaprabhu queria dizer. Se você entende Krishna, você não precisa mais da gramática. Mas Maharaj está dizendo: mesmo assim, nós no nosso mundo material precisamos da gramática. Mas ninguém consegue traduzir o que os Vaishnavas escrevem. O tradutor comum não consegue. Sem a misericórdia do Gurudeva, não é possível. O sintoma de um bom discípulo qual é? Mesmo ontem eu escrevi isso numa carta para uma Mamataji, não foi? Ele pergunta para o Tarun. O Mamataji da Itália que escreveu, o que, que eu disse para ela? Quando eu sei da sua conexão com o seu Guru, eu fico muito feliz. O seu guru era maravilhoso. Ninguém me subornou para eu dizer que ele era maravilhoso. Eu só falo dos Vaishnavas perfeitos de Shambhava. Eu disse isso para ela. O no nome do seu Guru. Se você está realmente conectada com ele, eu fico muito feliz. Então, Mahaprabhu diz, eu não vou mais ensinar gramática, chega. Ele amarra o livro. Daquele dia em diante, eles disseram, nós não vamos perguntar mais sobre gramática para ninguém. Nós não vamos procurar outro professor para aprender a gramática. Nós vamos parar com você. Jibu quando um Jiva Pada, ele se ocupou em reformatar a Vyakarana, vi a gramática. Se você Goswami a Diva Goswami, vai escrever isso. From also coming, ah, all from Todos os sons do sânscrito vêm de Naraya. O sânscrito vem diretamente, as outras línguas vêm indiretamente. As sílabas do sânscrito vêm dos lábios one, do próprio Narayana, de, de Vishnu. Cada palavra, one word, one, one syllable, cada sílaba, there is place of elas têm oh, uma posição perfeita de pronúncia oh, na, na, ah, na, dentro, ah, dentro da boca. Oh, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh. ah, o, A, O, A, K, K. Às vezes a pronúncia vem daqui do fundo da garganta. Às vezes você precisa co, mexer a língua para a, a pronúncia ficar perfeita. Até o céu da boca. Cada sílaba tem uma, uma posição específica ah, dentro do aparato fonatório. Não é um brinquedo, é isso. Então, nessa maneira, a Goswami Pada nos ajuda para que nós não perdamos tempo. Aprendendo uma, uma gramática seca sem Krishna. Então, Diva Goswami reescreve mas, claro, a gramática escrita. A gramática não pode lhe dar bhakti, mas a gramática às vezes pode lhe ensinar a aprender muitas coisas. Ela não te dá, ela não te dá conhecimento direto. Ela te dá. A gramática te dá. É, ela te ajuda quando você já está estudando bhakti. Se você já está entendendo Bhakti, então você pode entender a utilidade da gramática e da linguagem. Tente entender o que eu estou querendo dizer. Vyakarana não pode lhe dar Bhakti diretamente. Né? Se você já está estudando Bhakti, a gramática vai apoiar a sua compreensão de Bhakti. Sankaracharya escreve isso. Then my Bhakaran, no battery, no battery. So when I am going to die, my Bakaran teachings cannot help me. Who says this? When I am going to learn Bhakaran and going to leave body, at the time of my death, Bakaran cannot help me to get rid of this material clotture. Então, a gramática, a linguagem não pode nos ajudar quando abandonamos o corpo para alcançar Bhakti. O estudo. Só minha Bhakti pode me ajudar. Não, Sankaracharya, perdão. Sankaracharya, perdão. Sankaracharya diz isso, o meu estudo da linguagem, da gramática, não vai me ajudar a sair da matéria. Não vai ajudar meu corpo, então, minha alma. Will, Shankaracharya escreve is isso. Somente minha Bhakti, Bhakti way, pode me ajudar. Like so então há uma conexão direta e indireta entre a linguagem, a gramática e Krishna. Vamos repetir que se você já tem Bhakti, você vai enxergar a linguagem como um suporte a Bhakti. Mas se você não tem Bhakti, a, a gramática e o estudo da linguagem se tornam secos, vazios. Então ele vai escrever... Todos esses sandarbas, esses livros que vão explicar a filosofia. E ele quem é? Ele é o Tattva Acharya, aquele que vai explicar todas as verdades. Ele vai explicar de maneira mais científica a Chintya Beda Beda Tattva. Com base na Achintya Beda Beda Tattva. Rupa Pada vai explicar tudo, mas quem pode entender o que ele explicou? Então ele tentou explicar esse princípio de que a verdade é igual e diferente simultaneamente, inconcebivelmente a tudo aquilo que ela mesma cria. É ele que vai explicar isso de maneira mais científica. Atintya beda Tattva. E pelo desejo de Chaitanya Mahaprabhu e dos seus próprios gurus Rupa e Sanatana, ele vai projetar todo o Siddhanta Vichar de Madhuacharya. Também ele vai fazer esse serviço. Ele vai escrever sobre isso. Eu vou receber a misericórdia de uma personalidade cheia de conhecimento. Bhrida não significa velho, e sim cheio de conhecimento, experiente. Purama. Purama está Pura, tá, tá lá. Vocês conhecem essa localização. Em fica. Então, Diva Goswami Padu queria provar que nós pertencemos a Madhva Sampradaya. Nós pertencemos a Madhva Gaudiya Sampradaya. De acordo com a tinta Beda Beda ele vai explicar isso de maneira perfeita, de maneira mais clara. O que, que ele vai provar? Que Madhua Acharya estava uh, uh, eliminando, destruindo as bases filosóficas do... Uh, a dwaita Mayavadi Siddhanta, a filosofia dwaita Mayavadi. E eu gostaria de tocar mais um outro ponto, que Bhakti Thakur fala, sobre a direção de Jiva Goswami, sobre a Chintya Beda Beda A Chintya significa inconcebível, significa o que nós nunca podemos entender, significa acima da compreensão humana. Mas, da mesma maneira, o nosso Guru Varga vai nos explicar que que a tíntia significa inconcebível. Isso significa que nós não podemos compreender, mas que pode nos, nos ser revelado através do prema. A tíntia, quer dizer, é acima da nossa compreensão, por que a gente tem que tentar entender? Não, é, existe um patamar, além da nossa interpretação lógica existe um outro degrau que está acima da interpretação lógica, ou seja, a plataforma do amor. Quando nós alcançamos priti, prema, nós entendemos simultaneamente a diferença e a igualdade. Nós já discutimos isso, vocês se lembram? Nosso Bhaktivinoda Thakura escreve isso. Que aquilo que é inconcebível para todos torna-se compreensível para aqueles que alcançam o nível de prema, o nível do amor puro por Deus. Quantas vezes nós discutimos este verso que explica a Tintya Beda Beda Tattva, escrito por Bhaktivinoda Thakura? Veda a Beda simultaneamente igual e simultaneamente diferente Bhakti Thakur vai explicar uma é Beda e outra é A Beda A Beda quer dizer o contrário de Beda Beda quer dizer igual A Beda quer dizer diferente então dessas duas palavras A Beda é proeminente ou seja, a diferença sobrepuja a igualdade isso é o que Bhakti explica então as duas palavras existem, veda, beda e abeda. Dentre essas duas palavras, a palavra veda, a diferença é proeminente. Ah, perdão, veda significa diferente, a veda significa igual. Então veda é proeminente porque ela está na raiz das duas palavras. Então uma é diferente e a outra é não diferente. Então, a diferença é prevalente, diz Bhaktivinoda Thakur. Caso contrário, não poderia haver relação entre Deus e as suas criações. Se você não entende que a palavra diferença que está aí, neste siúma, nesse tátua, que Krishna é a tinta a beda-beda, se você não entende que a diferença é proeminente, você não consegue entender esse assioma. Essa declaração transcendental, esse tattva. Então, Maharaj está falando de um outro livro escrito por Diva Goswami como também o Gopal Champu. Como as pessoas não entendem? Como que as pessoas vão criticar Jiva Goswami, dizendo que ele não está em linha com Urupa e Sanatana? Jiva Goswami é a própria Vilasa Manjari, Manjari, Manjari, nos passatempos de Krishna Como você poderia dizer que ele diz alguma coisa que não é perfeita? E as pessoas vão brigar pelo fato de que Jiva Goswami Padra queria estabelecer Swakya. Queria estabelecer para que uh, okay. para isso e Swakya são os uh, dois tipos de relação que Irada e suas expansões têm com Krishna. Então, uh, Parakya significa uh, fora do casamento, e Swakya significa dentro de um casamento, dentro de uma uh, uh, relação sancionada. Uh, e Diva Goswami vai falar sobre isso também, mas Maharaj já explicou isso em outras aulas, então ele não vai repetir isso hoje. Maharaj kind of está dizendo que sua kia está contido em para Eu vou fazer só um resumo. Então é por isso que uh, ele não está errado em dizer que irada e Krishna também possuem sua kia. Maraja está contando agora que um dia seu professor de natação jogou ele dentro da água. O professor me ensinou. Você vai ter que beber água se você quiser aprender a nadar. Você vai bater as pernas segurando nesse cano aqui e você vai aprender. Da mesma maneira que você tem que segurar no cano para nadar, para aprender a nadar, você tem que segurar na pranchinha, não é? Então você tem que segurar nos pés do Guru para poder aprender Bhakti. E o fato que vocês estejam ouvindo esse Harikata é porque vocês são muito afortunados. Porque não é todo mundo que vem até aqui. As pessoas vêm todas aqui para apanhar de mim, mim para tomar minhas broncas. E todo mundo sabe que vocês vêm aqui e vocês tomam bronca. Por que, que as pessoas vêm até aqui? Quem vem aqui é corajoso e tem muita sorte. E nessa vida vocês têm que alcançar o sucesso espiritual. Nessa vida, não na próxima. Se você se perder, como é que eu salvo você de novo? Então, dessa maneira, Vamos voltar ao mantra do início. Manam dana da vida show korunu viny jano vagabati vidodi manam tachatmane prati mu koshe jatamukosri. Vanchakal sikha.